na onda dessa menina que dá aula de inglês, toma viu, português. e o português vive rindo da minha ignorância. Mas a minha tolerância vai fundir a sua culpa. Tô te manter uma realidade. Eu não sou latino-americano Não